Resident Evil 8 foi anunciado junto com o Playstation 5 na última conferência da Sony, e caso você tenha dado uma olhada no trailer, você sabe que tem muita coisa interessante que saiu de lá. Aqui no vídeo a gente vai conversar sobre o que a gente sabe e o que a gente espera do novo capítulo da maior saga de zumbis do videogame, né? Sou o Mickey, e esse é o Tabem Cores. Antes de começar, a gente já pede aquele like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e também apertar o sininho para receber notificação de novo aqui no canal. A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre Resident Evil 8 é a volta da polêmica perspectiva em primeira pessoa que foi adotada em Resident Evil 7 e dividiu muito a opinião do pessoal que gosta de Resident Evil. Eu, particularmente, nunca gostei de jogo em primeira pessoa, acho muito confuso, a coisa da câmera é um pouco complicada, mas eu decidi dar uma chance para Resident Evil 7 por conta da história que eu tenho com a saga e porque eu sabia que a Capcom tem um histórico de saber mudar certas mecânicas em Resident Evil que ainda assim consegue tirar um certo proveito de algumas coisas. A gente tem o Resident Evil 4, que foi incrível. E até o símbolo que eu sei que muita gente não gosta é algo que trouxe uma ambientação muito interessante e personagens novos maravilhosos. Então a gente sabe que a Cap consegue mudar certas coisas, ainda que ela divida os fãs aí na hora da opinião. E não foi muito diferente quando eles decidiram adotar a perspectiva da primeira pessoa, só que a gente tá vendo por aí que jogos de terror ultimamente andam não muito certo quando são em primeira pessoa. A gente tem ótimos exemplos aí de jogos como Outlast 1 e 2 e também Amnésia, são jogos que conseguiram fazer coisas incríveis, terrores incríveis, com a perspectiva de primeira pessoa. Resident Evil no 7 acabou adotando isso, porque viu que era uma mecânica que tem o seu poder pro terror, ela funciona muito bem e o Resident Evil 7 acabou sendo um jogo que mesmo com a primeira pessoa, algo que eu não gosto, eu consegui aproveitar muito toda a experiência. Então agora o no Noises está confirmado que a gente vai ter a primeira pessoa e você já pode comentar aí o que, que você acha disso você gostou, você queria um terceira pessoa de novo o que, que você acha disso tudo aí? A gente tá falando das grandes mudanças que o Resident Evil 7 trouxe, só que a gente também tem um grande elemento que vai voltar pro 8, que é o protagonista Ethan, da história aí do Resident Evil 7. Eu já falei aí mais cedo no vídeo sobre como é que eu fui jogar Resident Evil 7 com um pezinho atrás, que eu fiquei meio com medo, só que uma coisa que eu fiquei muito impressionado e eu gostei bastante foi o Ethan, que é o protagonista desse jogo. Ele vai voltar no 8, ele já provou aí que ele consegue ser um protagonista muito empático, a gente consegue se importar com ele. Depois de todo o pandemônio que o coitado sofre da casa dos Bakers no Resident Evil 7, então faz sentido ele estar no 8 para continuar aquela história Só que particularmente o Ethan seria o último protagonista que eu queria ver de novo na saga Resident Evil A gente tem ótimos personagens, só que eu entendo que os grandes nomes como Claire, Leon, Jill Todos já estão sendo utilizados aí nos remakes que estão fazendo muito sucesso, estão sendo muito bem recebidos Então eu entendo eles estarem focando aqueles nomes mais clássicos nos remakes Para estarem podendo trabalhar o Ethan e novas perspectivas também no Resident Evil com essa história aí nova um pouquinho mais desgarrada de tudo que aconteceu em Raccoon City lá no 2 e no 3. A gente já sabe então que o Ethan vai ser protagonista do novo jogo de Resident Evil, você já pode comentar aí qual é a sua opinião sobre isso. O outro ponto muito interessante que a gente pode falar aqui é a ambientação que a gente vai ter em Resident Evil 8. Eu tô muito curioso por que a Capcom parece que está fazendo aí no Resident Evil 8, porque parece que ela vai pegar grandes características de jogos que foram muito divisores de água aí na saga de Resident Evil, pegar o melhor deles e colocar tudo junto num jogo só. Os dois jogos aí que eu tô falando que redefiniram a franquia são Resident Evil 4 e o 7. O que vai ser trazido do 7, a gente já conversou aí no começo do vídeo, que é a perspectiva de primeira pessoa e o protagonista do Resident Evil 7, mas a gente tem Resident Evil 4, que é considerado por muita gente o melhor jogo de Resident Evil, parecendo que eles vão trazer pro Resident Evil 8 a ambientação daquela coisa meio europeia, aquela coisa de uma família, parece que tem um clã ali muito bizarro, lembrando muito a família La Salazar, o clã Salazar, que a gente teve em Resident Evil 4. Eu gostei muito dessa nova perspectiva porque a questão do Resident Evil 4 é que a família La Salazar, ela é meio cartunesca, ela é meio bobinha, eu gosto muito disso no Resident Evil 4, só que eu gostei dessa nova visão que parece que o 8 vai adotar, com um clã, assim, super sério, muito parecido ali com como é que foi a família Baker no set. E parece que eles têm mais ou menos o mesmo tipo de mutação que aconteceu ali no Resident Evil 7 com a família Baker. Tô muito curioso. E a outra observação é que eu adoro esse tipo de coisa de clã. Tem algumas cenas que parecem muito American Horror Story Coven eu achei icônico aquelas cenas ali, das mulheres daquelas bruxas, parece que elas são bruxas, né e o visual delas tá muito, muito bacana parece que vai ser um tipo de família, ou de amigas eu não sei exatamente a relação delas, que vai ser tão incrível quanto foi conhecer a família Baker quem jogou o set, sabe como é que a apresentação daquela família é incrível, porque eles são bem, bem maluquinhos, mas são bastante icônicos. Então estou tô muito animado tanto a ambientação e como parece que isso vai afetar os personagens, que parece que vai trazer aquele ar europeu, aquele, aquele ar de terror, de castelos e neve e florestas, que a gente teve muito em Resident Evil 4 com o Leon lá na Espanha. Resident Evil 8 parece que vai ser tão polêmico entre os fãs quanto foi o 4 e o 7, mas eu confio muito na Capcom em pegar o que, que deu certo nessa nova perspectiva, nessa reformulação que Resident Evil teve muito recentemente com o sétimo capítulo, e eu acho que eles vão conseguir trazer muitas coisas boas, juntando áreas de coisas que deram certo na franquia anterior e o que, que tá dando certo nos remakes, só que também trazendo certas coisas novas que eles sabem que foram muito polêmicas, mas que funcionaram muito bem, que é o que a gente tem em Resident Evil 7, Principalmente na questão em primeira pessoa. Então eu acho que trazer certos fatores que deram muito certo e são novos na saga de Resident Evil é algo muito bom porque tira a saga da mesmice e também pede a gente poder cair naquele limbo horrível que a gente teve entre o 4 e o 7, que foi Resident Evil 6, que, gente, nem vamos conversar muito sobre isso aqui porque aquilo dali foi uma sofrência. Mas você pode comentar aqui qual é o seu Resident Evil preferido e o quanto você está animado para o novo capítulo da saga Resident Evil 8 Village. Não esquece de dar o like antes de sair, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!